Olá, você acabou de ser papai ou mamãe, acabou de descobrir isso, ou já está no período final de gestação, meus parabéns. Mas aí vem a pergunta, e agora, o que, que eu faço? Meu nome é Leonardo Veloso, e sou especialista na relação entre pais e filhos. O trabalho que eu realizo com os pais é justamente para descobrir mais sobre esse universo. Desenvolvi um método baseado na empatia, no não julgamento e na experiência da criança. E a pergunta que eu te faço é justamente essa. Como você está se preparando para ser papai ou mamãe? E é isso mesmo. Pode parecer estranho essa pergunta, porque a maioria dos pais tornam-se pais quando os filhos nascem. E o curioso é que muitos papais não querem repetir os erros do passado. Dizem que não vão fazer muitas coisas que sofreram na infância e acreditam que não tenham sido um bom exemplo ou que podem ampliar isso em relação aos seus filhos. E eu digo que é curioso porque, na maioria das vezes, os pais repetem as mesmas coisas que foram feitas. É uma repetição de padrões, já que foi assim que aprendemos, é natural que isso aconteça. E é para isso que eu estou aqui, para que você possa entender um pouco mais sobre como ampliar a relação que você vai ter com seu futuro filho e como podemos, sim, ter um outro jeito de educá-los de uma forma emocionalmente saudável. Tá, você deve estar se perguntando, e como eu sei disso? Hoje eu realizo diversos atendimentos baseados no coaching e em outras formações específicas que eu fiz para entender esse universo e, além disso, são mais de 10 mil pais que participam no blog, trocando experiências diárias e treinamento que eu realizo com outros pais e também sobre comportamento humano. Se você quiser, lá no blog, você já pode ver mais de 50 textos. Você pode ir em www.depaiprapaz.com.br E são vários textos que falam justamente dessa relação entre pais e filhos e mostram esse outro jeito que podemos ter e podemos agir com base nos comportamentos e atitudes que precisamos desenvolver para ter, sim, uma relação ampla e feliz com os nossos filhos. Nós estamos falando de uma relação que vai começar agora e de um ser humano que vai vir e que vai ser desenvolvido por você, papai e mamãe. E aqui não vamos falar de fórmulas mágicas, regras de ouro, ou mesmo manuais para os pais. Não, aqui respeitamos exatamente o seu comportamento e as atitudes que você tem e como podemos transformá-las para que você tenha uma relação ainda mais ampla e maior com o seu filho. E por isso vamos falar de diversos medos, medos que eu também tive, medos relacionados a esses primeiros dias, inclusive medo do parto, medo da amamentação, o medo de não acordar durante a noite, enfim, são diversas questões que podem ser transformadas, podem ser tratadas para passar mais segurança e tranquilidade nesse início dessa relação, que com certeza vai ser maravilhosa. E para isso, você precisa garantir que você está cadastrado nas nossas redes sociais, na nossa lista de e-mails, e que você pode inclusive falar diretamente comigo, por meio desse telefone, e ver mais os nossos vídeos também no nosso canal do YouTube. Fique à vontade para entrar em contato quando quiser. Um grande abraço e eu te espero lá.